Olha, gente, isso aqui é uma churrasqueira de 10 milhões de reais, tá? Ela tem até uma portinha aqui pra você abrir e fechar. Olha que legal, ó. Vou dar revestida em pedra. Diego, mas aí, deixa eu ver. Se a churrasqueira é uma churrasqueira normal, por que que ela é uma churrasqueira de 10 milhões de reais? Por um simples detalhe, meu cara. Essa churrasqueira, ela tem um cartão postal na janela do seu apartamento. Verdade, Diego. Exatamente, meu cara. Um cartão postal lindo, maravilhoso. Uma piscina de borda infinita, praticamente. Pro mar. Na praia de Torres, no Rio Grande do Sul. Meu caro, isso aqui é um cartão postal. Uma cobertura de 695 metros quadrados. É de se apaixonar. Eu vou dizer para ti que não resolve o teu relacionamento. Mas que dá uma bela ajuda. Com certeza dá uma bela ajuda. Tá vendo, a gente entrou vendo uma cobertura magnífica.